Fala pessoal, mais um debate no mundo começando pra vocês E sim no mundo, porque este vídeo não vou falar só de Canadá Não vou falar só de Austrália, eu vou falar sobre o mundo no geral E esses são os cinco golpes mais comuns no exterior Pra você não perder dinheiro e não cair em roubada saindo do Brasil, beleza? Então fica comigo aí e check it out Vamos lá o primeiro, o golpe do aluguel Você sabe como funciona o golpe do aluguel? O golpe do aluguel é bem simples e muita gente Cai nesse golpe, tem bastante vídeo aqui no Youtube Se vocês procurarem, vocês vão achar Que tem muita gente falando do golpe do aluguel Lembrando que não é porque vocês estão saindo do Brasil E estão vindo pro exterior, que tudo é um mar de rosas Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, que não é Existem pessoas ruins em todos os lugares do mundo E esse é um dos golpes Que os brasileiros mais caem chegando aqui no Canadá O que acontece? Você vê Um apartamento na internet, ou nesses grupos Do Facebook, ou enfim, qualquer o lugar que você vê na internet e você vê assim barato, downtown, ótima localização, as fotos são maravilhosas, é tudo lindo e maravilhoso, o um apartamento é maravilhoso, você fala: beleza, vou fechar esse apartamento. Tô indo com a minha família, tô indo sozinho, tô indo com a minha esposa, com a minha marida. Vou fechar esse apartamento. A pessoa vira para você e fala assim, então beleza, para você poder fechar esse apartamento, eu não tenho como segurar isso para você sem você pagar aí um, um mês de aluguel adiantado ou um, um cheque calção, alguma coisa do tipo, né? Então você vai lá e paga mil dólares, dois mil dólares, alguma coisa assim que né, eles chamam de, de, uh, de depósito aqui, né? Então você vai lá e paga o seu depósito, por exemplo, para segurar o apartamento. Quando você chega na cidade... Surpresa, o apartamento não existe, a pessoa fala que teve que viajar, teve que fazer não sei o que começa a te enrolar. Dica de hoje, não paguem nada para ninguém via Facebook, via e-mail, nada desse tipo de coisa. Existem empresas sérias aqui em Vancouver, em Toronto, no Canadá em geral, que fazem aluguel de apartamento para brasileiros e para outras nacionalidades. Que tem realmente é, um trabalho sério, que fazem um trabalho sério. Então a dica é você sempre checar e fazer com empresas sérias e não sair pagando para qualquer um que você encontrou no Facebook, porque pode ser que essa pessoa nem exista, pode ser que seja um fake e você muito provavelmente vai perder o seu dinheiro. Então tome muito cuidado com o golpe do aluguel aqui no Canadá. O segundo é um pouco mais voltado para a Austrália, tá isso acontece bastante na Austrália, que é a retenção integral do seu bonde. Como funciona o golpe da retenção do bonde, isso já aconteceu comigo pelo menos umas duas vezes na Austrália, tá isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas eu vou jogar um pouquinho pra Austrália sobre isso porque já aconteceu comigo, eu já sei como funciona e eu vou passar isso pra vocês. Como que acontece? Na Austrália quando você chega é, e você vai alugar um apartamento, é normal que você dê o depósito. Assim como eu estava falando no primeiro tópico, mas dessa vez você chegou lá, você viu o apartamento, você assinou o um negócio, você deu o depósito pro cara, né? Pro Landlord, pra pessoa o apartamento, alguma coisa assim. E você entrou no apartamento, morou lá e tudo mais. O bond lá normalmente vai de duas a quatro semanas de aluguel adiantado. Então a gente está falando aí de um valor alto, a gente já chegou a pagar 2.800, por exemplo, R$ 2,50 de, de, de bond, né? Que aqui no Canadá se chama deposit, na Austrália chama-se de bond. É, quando você paga o bonde, isso quer dizer pro Landlord que você ah, não vai quebrar nada no apartamento, não vai deixar nada estragado, enfim, é a segurança do cara de que ah, se alguma coisa acontecer, ele tem o dinheiro pra poder cobrir os custos, né? Porém, isso é, regular, isso é regularizado na Austrália pelo RTA, em Queensland, e nos outros estados cada um tem o seu órgão que regulamenta isso, então... Antes de você pagar o bonde, você tem que assinar um contrato que tá lá, RTA em cima, RTA em cima, um, um contrato bonitinho falando de todas as cláusulas que, que podem ser retidas do seu bonde. O que acontece muito nesse, né, nesse scam, nesse golpe da retenção do bonde, é que alguma coisinha acontece, tipo você risca a parede um pouquinho, é, ou alguma coisa assim, sabe, é, que são coisas normais de, de, de, de, de ser humano, de viver, de você está você vivendo num apartamento, você vai, às, às vezes, riscar a parede, um, ou alguma coisa vai acontecer, porque acontece. E aí o cara decide tomar todo o seu bonde por causa daquele risquinho na parede isso já aconteceu com a gente de uma mancha no sofá Uh, e o cara quis tomar todo o bonde da casa por causa da mancha no sofá Que não ia custar mais de 100 dólares E o cara queria tomar do, os dois mil e pouco que a gente pagou de bonde Obviamente que a gente entrou com, com um RTA em cima dele Ligamos no RTA, tudo foi resolvido e ele acabou devolvendo o bonde pra gente sim Sem cobrar a mancha do sofá A terceira é o golpe de venda de dólar em grupos de Facebook tá O que que acontece? É, é, é normal às vezes a pessoa tá saindo da Austrália, tá saindo do Canadá, e ela tem uns 100, 200 dólares ali sobrando, que sobrou da viagem dela, e ela quer repassar isso pra frente. Isso não chega a ser ilegal, né? Isso não chega a pessoa a falar, olha, eu tenho 200 dólares aqui, eu quero, eu quero vender isso pra alguém trocar por real. Ok, isso não chega a ser um scam, isso não chega a ser um golpe. Ah, o golpe, na verdade, é muita gente nos grupos e no Facebook, e principalmente nos grupos de Facebook, brasileiros no Canadá, brasileiros em Toronto, brasileiros maneiros em Toronto, <risos> brasileiros em Vancouver, enfim em brisbane em melbourne sinal galera vendendo dólar, posso lá galera eu tenho 1.500 dólares para vender e eu tô voltando para o brasil e aí eu vendo pra vocês e aí você aí a pessoa vira e fala assim ah, tudo bem eu te transfiro os dólares aqui eu te dou os dólares aqui depois que você pagar pra mim em real no brasil a partir do momento que você faz o depósito pra pessoa no brasil e paga em real essa pessoa só ela não existe esses dólares não existem então tome muito muito muito cuidado com galerinha vendendo dólar nos grupos de Facebook. Ou, ou vocês falam pra ela dar o dólar pra vocês primeiro, pra depois vocês pagarem. Ou vocês encontram com a pessoa, pegam o dólar e aí você dá o real. Mas nunca transfira nada pra ninguém sem antes ver o dinheiro na sua conta ou sem antes receber esse dinheiro. Nunca façam isso. Nunca transfiram nada pra ninguém, porque isso muito provavelmente é um golpe. E aqui no Canadá tá lotado de gente dando golpe nos outros, vendendo dólar por aí, principalmente brasileiros. O quarto golpe é o scam ou o golpe por telefone. Então o que, que acontece? Muitas, muitas pessoas que nem, não, nem estão aqui no Canadá, muitas empresas né, empresas de fachada, é, para poder fazer ligações para o pessoal do Canadá para roubar dados e aí com isso vou poder roubar informações, roubar dinheiro, abrir contas, enfim, fazer todo tipo de esquema com os seus dados pessoais. Então, na Austrália, por exemplo, tem um golpe muito famoso que é o golpe do ATO, que é o Australian Taxation Office, que é o órgão que regulamenta a parte de taxa, a parte de impostos, né? O leão australiano, então às vezes as pessoas ligam para você e falam assim, ah, eu sou do ETO, você está devendo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto de imposto, ainda precisa de tantos dados seus, e um número de cartão de crédito para você poder fazer esse pagamento, ou vou te mandar aqui uma conta para você pagar, eu já recebi isso inúmeras vezes, eu já recebi carta com o logo do, do Arteon, é do, do ETO, me dando informações de pagamento Que eu tinha que pagar, sei lá, 5 mil dólares que eu tava devendo Obviamente que eu tinha um contador, e eu tenho um contador na Austrália Tanto pro meu business, quanto pro pessoal E eu virei pro meu contador e falei O que que é isso? Ele falou, não, isso aqui é scam Isso aqui é, é, é golpe, não precisa pagar nada Então... Isso acontece bastante. Golpes de, de ATO, ou o te ligando, falando que é do eto e que você tem que pagar tax. Eles nunca vão te ligar falando que você tem que pagar tax. Nunca, isso nunca vai acontecer. Outro golpe muito comum uh, de ligação também é aqui no Canadá uh, se passando pelo CIC, né? Que é, o, que é a parte de imigração canadense. Então, quando você recebe uma ligação do CIC, você já desespera. E aí você começa a dar seus dados, porque você fica nervoso, né? Então, a. Uh, Nunca dê seus dados por telefone Pra ninguém, o CIC não vai te ligar A imigração não vai te ligar A não ser que eles tenham um appointment com você A não ser o da Austrália que eles vão te ligar no Brasil Sem ter appointment, às vezes eles podem te ligar Mas você pode pedir o um número de identificação E você pode pedir pra pessoa Confirmar os seus dados antes de você dar Então tipo, ah qual é o seu nome completo Não, você me confirma o meu nome completo Você me fala o meu nome completo, você me fala o meu endereço E aí se essas informações estiverem certas Aí sim você pode ah, Ter certeza que é real ou não O quinto golpe inclusive envolve um Brasileiro, nessa última semana saiu um, um, um furo de reportagem Falando sobre é, brasileiros dando assessoria de empregos para outros, etc eu, eu vou chegar lá Mas o quinto golpe é sobre emprego no exterior e assessoria para morar no exterior Vamos lá ah, Um brasileiro que estava morando nos Estados Unidos Tinha um canal no YouTube muito grande E ele ah, vendia assessoria para as pessoas que querem ir para os Estados Unidos ficar ilegal Sim, olha esse absurdo eu, eu, eu, A minha cabeça fez assim, ó puf, quando eu, quando eu ouvi falar desse cara a primeira vez, que eu pensei, cara, eu trabalho com intercâmbio há tanto tempo, e eu faço isso na internet há tanto tempo, de forma legal, de forma bacana, que as pessoas realmente estão aqui, estão fazendo as coisas certas, e aí vem um cara desse e ficou milionário, vendendo assessoria pra pessoa ficar ilegal. Ele alugava carros e contas fakes, para as pessoas poderem usar o Lyft, no, o Lyft e o Uber nos Estados Unidos, e poder ganhar dinheiro, e ele cobrava a, um valor semanal ali para poder alugar essas contas falsificadas no Uber no Lyft. Então, assim, é, era uma história tão absurda que agora ele foi pego ele provavelmente vai ser preso, então tome muito cuidado com essas assessorias muito, sabe, muito facilitadas, ah, eu vou para os Estados Unidos, mas ficar ilegal é tranquilo. Porque eu tenho um primo meu que foi para os Estados Unidos e ficou ilegal. E ele ganhava dinheiro, não sei o quê. É, tipo assim, é, essas histórias muito cabeludas, sabe? De tipo, chegar lá, alguém vai te arrumar um emprego, alguém vai te arrumar uma casa. É, essas coisas. Muito provavelmente, se tem cheiro de merda, é porque vai dar merda. Uma coisa que acontece bastante também são empresas, empresas né, de fachada, que estão nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Austrália, eles normalmente procuram no LinkedIn, eles procuram no Indeed, e eles já têm os seus dados, já sabem o que você faz, e te ligam e falam assim, ah, é, eu tenho um emprego para você aqui, no, aqui nos Estados Unidos, mas você tem que me pagar 5 mil dólares para poder comprar a passagem, fazer o teu visto, a acomodação, não sei o que, não sei o quê não sei o que, não, não, não sei o quê E você acaba pagando isso esperando que vá ter esse emprego quando você chegar no país e esse emprego não existe, era só um golpe. Mas sabe quando a, a, a sua avó falava quando o santo é demais, quando a esmola é demais o santo desconfia? É exatamente isso, então tome muito cuidado e sempre procure informações mais a fundo antes de sair aceitando esse emprego dos sonhos e tendo que pagar aí para poder trabalhar. Ninguém nunca paga pra trabalhar. Não, nunca, ninguém, ninguém nunca vai te cobrar pra você começar a trabalhar. Empresas sérias no exterior, eles vão bancar pra você vir pra cá. A gente tem conhecidos nossos que tiveram essa, chegaram a ter essa ligação, só que ele aplicou pra uma vaga aqui no Canadá, a empresa ligou pra ele e falou, a gente vai te contratar e a gente vai pagar por todos os custos. Então, se a empresa quer te contratar, ela vai pagar por todos os custos, você não tem que pagar ou, ou, Às vezes, salvo algumas exceções, do tipo, você combinar com a empresa. Então, tome muito cuidado também com o golpe do emprego no exterior assessorias Mirabolantes que as pessoas inventam aí pra poder te ajudar a morar no exterior. É uma coisa muito séria, é um planejamento que exige uh, um conhecimento bom do seu consultor e um conhecimento de todo mundo que tá envolvido nesse processo de te trazer pro exterior. Então, busquem sempre a seriedade da empresa, beleza? Então, pessoal, lembrando e falando sobre isso, se você quer ir pra Austrália, se você quer vir pro Canadá, a gente trabalha com mais de 20 países, manda um e-mail aqui pra gente no infotutetravel.com e vai visitar o nosso escritório em São Paulo, a gente tá lá de portas abertas pra poder atender vocês, o pessoal aqui de Vancouver também, o pessoal da Austrália também, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, mandar o seu comentário aqui embaixo e a gente se vê num próximo vídeo beijo de pra vocês e tchau!